À medida que o sol vai nascendo e vai aquecendo os topos de morro, a neblina que se forma no vale começa a caminhar em direção ao topo do morro que está iluminado. Por que disso? Porque com a luz do sol vai aquecendo o terreno, o ar que está em volta sobe e no que o ar sobe ele vai puxando o ar frio mais... mais mais denso que está na parte de baixo, então no alto do morro o ar fica mais leve, está subindo por causa do aquecimento o ar mais frio embaixo começa a fazer lentamente uma caminhada para o alto do morro, então essa é a brisa de vale, outra brisa que a gente tem é de montanha, que a noite acontece ao contrário. À noite, o vale, por conta da umidade, ele fica um pouco mais quente, o ar sobe e o morro perde é, a temperatura mais rapidamente. Então, ele esfria mais rápido, o ar condensa, fica mais pesado e aí, à noite, o ar desce da montanha para o fundo do vale. E no outro dia, a mesma coisa vai acontecer. O topo do morro aquece com os primeiros raios de sol e a neblina vai fazendo o upslope, então é a subida da, da montanha.